Salve tropa! Precisamos falar sobre a Gisele Brinchen satanista, sobre o preço da ovocanha, não é mais ovo, tá? Agora é ovocanha. E outros assuntos importantes dessa nossa segunda-feira. Mas antes, como vocês sabem, nosso canal está sendo alvo de censura. Estamos com os pagamentos do Google penhorados pelo senhor João Girino Doria. É que satanista não deve ter nada, né? E aí, claro, nós fizemos uma campanha no Apoia-se. Diz que faria um sorteio por lá, porém muitas pessoas reclamaram, dizendo que só tem o Pix, só podem comprar as rifas através do Pix. Quem puder, continue apoiando pelo Apoia-se. Eu agradeço muito, certo? Mas vamos continuar fazendo então a rifa pelo site que a gente já estava fazendo, tá? Por Pix. Vocês podem participar dela, ajudando o canal Hoje nós dependemos 100% da sua livre iniciativa, certo? Então lançada aí a oitava rifa, corram pelos seus números, tá? Você tá sabendo primeiro pelo vídeo. E aí, vamos a Gisele Satanista. Mas o que é isso? O que está acontecendo? O que está na minha tela? Meu Deus do céu! É a Vogue Itália, olha lá. Né? Quantos milhões de seguidores? 6,9 milhões de seguidores. Essa é só, somente só a Vogue. E aí você fala, essa é a Gisele... Nossa, é a Gisele mesmo, mas Ela tá tão estranha. Sim, sim, sim, sim, meus queridos. É ela mesmo. A Gisele Pitt, não é mesmo? E aí, por que essa capa, ela trouxe tantos transtornos? que as pessoas estão tanto comentando? Primeiro, tá? Você vê aí uma maquiagem mais de bruxa impossível. <risos> tá claramente colocando-se ali, né, como uma essa das trevas, digamos assim, né, com essas maquiagens profundas. Lembra um pouco até a Mortícia Adams, certo? Com um pouco de red hair ali. E aí nós temos outras coisas que as pessoas aqui notaram também, certo? Falando que fazia alusão a Baphomet, né, aquele símbolo né, que tem meio demoníaco lá que os maçons usam. Não tem nada disso daí, tá bom? Pergunta pra ele, sei de nada. Tá? Pergunta pro Dória, sei lá. E aí... Tá bom? Eu sei, uns maçons aí. Se tiver alguma maçom vendo, perdão, eu tô só brincando, tá? Comente aí o que, que significa isso pra você. Mas aqui na Vogue, tá bom? É bem explícito. Aí as pessoas ainda colocaram assim, né? Um chifrinho na cabeça dela, certo? Se você ver aqui, o O junto com o G formam dois chifrinhos aqui que vocês veem na esquerda da Gisele Bündchen. Nossa! Meu Deus, ela virou uma né? Era um demônio em pessoa essa mulher. Algumas pessoas falam que o Tom Brady estava certo, né? que tinha que separar com ela. Imagina essa mulher dentro de casa. A pergunta aqui, além de tudo isso, é... Essa é a moda de 2023? A gente saiu das mulheres lindas, maravilhosas, angelicais, para, de repente, mulheres completamente infernais? É ou não é a completa inversão das coisas aqui? E aí, é claro, vocês têm alguma dúvida de que essa elite mundial é satanista, desluciferianista, diabólica, tudo que tiver de ruim? Eles não se importam com o próximo, eles não estão nem aí com você, a única coisa que eles querem continuar é com suas riquezas famas e poder é a única coisa que interessa as pessoas então mesmo que elas não se declarem nem sigam nenhuma religião satanista de fato não muda o que eles são por dentro certo então que arte ridícula que porcaria é essa gisele Binch? pelo amor de deus como caístes né e aí vamos mudar aqui de notícia tá bom vamos para a ovo canha que tem viralizado aí nas redes sociais Cartela de ovos ultrapassou R$ 30 reais em estado onde Lula venceu com 71% dos votos. Tá aqui a foto, certo? Da ovo canha, ovos galinha avine e não é aquele ovinho, não da Rede Globo, né? Não, não, não é aquele ovinho, não é caipira, é ovo comum. R$ 31,99 Outras pessoas compartilhando comigo, tá no mínimo ali 20 reais essa cartela de 30 ovos. Quem podia imaginar uma coisa dessa? Você vai estar tá pagando 32 reais numa cartela de ovos, cara. Certo? Quem que é isso? É coisa de rico agora? Milionário come ovo, pão com ovo? E aí você pensa como é que tá o valor da picanha, né? Então. Nos últimos dias, uma imagem viralizou nas redes sociais mostrando uma cartela de ovos vermelhos sendo vendida por incríveis R$ 31,99 em um supermercado no Maranhão. Esse valor chamou a atenção dos consumidores, principalmente considerando o fato de que o Estado foi um dos que mais apoiou o presidente Edilmo nas eleições de 2022, dando uma... a ele uma vitória esmagadora no Estado com 71% dos votos. Isso aqui vai para todo mundo aí fazer o L, meus queridos, tá? Agora, vamos virar a página aqui e falar dele. Né? Do Lauro Jardim da Rede Goblins de Desinformação. Ai, ai, o bocanha lá no alto... A gasolina alta é para você da terceira idade tirar a bunda do sofá e comprar pão, como disse o Dilma, tá? Cheque o nosso vídeo de hoje. Ele incrivelmente teve a pachorra de dizer isso, certo? Que a terceira idade tá com preguiça, né? As pessoas com um problema, desesperado, tem que ouvir um isso de um presidente, mano. Mas beleza, tudo isso é pela economia. Agora, vem aí a recessão do bem. What? What? Sim, você ouviu isso mesmo. Recessão do bem. Olha aqui, Lauro Jardim. Bancos projetam que Brasil pode fechar 2023 em recessão. O que, que é recessão? O que, que significa isso, meu querido? Bom, recessão é basicamente voltar atrás. Brasil com menos empregos, Brasil não crescendo, a bolsa caindo, o dólar subindo. Né? As notícias dos bancos geram aos investidores a não quererem gastar dinheiro no Brasil, a procurarem investir no exterior. É o que que acontece de recessão e uma vez que isso aparece vira uma bolinha de neve por isso que eles têm que vir aqui ó com a ginástica mental os jornalistas se fossem fazer ginástica olímpica iam levar o ouro tá porque a ginástica mental deles é inacreditável, e ele diz isso, mas isso pode não ser o fim do mundo, entenda, mano, não precisa entender nada, tá, não precisa entender nada, a não ser que a Rede Globo tá desesperada pra passar um pano pro Dilma, pra tentar fazer com que as pessoas acreditem que estamos melhores do que estivéssemos com o Bolsonaro, isso é ridículo, passou tudo. Cúmulo, meu querido Lauro Jardim então se tá a recessão é ótima não é o fim do mundo não, não é o fim do mundo é só completamente um desastre completo, certo? eu acredito que o mundo não vai acabar ainda temos chance de colocar o Bolsonaro na presidência de novo principalmente porque a uva vai ficando cada vez mais cara não é mesmo? e aí, vamos lá, tá? eu não posso deixar essa notícia de lado <risos> ah! <risos> Quando você pensa que tá ruim para nós Vamos olhar para o Alexandre Prota. É condenado a pagar 50 mil reais A presidente do PT de Utah Como é que é? Ubatuba. E... Ih! <risos> Ele que fez o L Né? Fez o L Cadê as imagens, produção? Cadê as imagens? Aqui, ó Ele fazendo L <risos> Mais um que vendeu a alma por tudo certo Eu acho que ele não conseguiu nem tantos mais votos gastando um milhão dois milhões quanto é que foi enquanto aqui no canal nossa campanha foi 100% gratuita 100% na internet e conseguimos 4.500 votos ele conseguiu um pouco mais de 10 mil foi isso gastando um milhão a pergunta é como ele Joyce Hasselman conseguiram afundar tanto a carreira deles e a resposta é clara eles apostaram no time errado. Acharam que Bolsonaro ia desaparecer dos livros de história. Que ele não ia durar um ano, como eles diziam. Falava que Bolsonaro ia durar até outubro. O Bolsonaro tá aí, cara. O bolsonarismo não para de crescer nas redes sociais. A esquerda tá em choque com isso. Não sabe o que fazer. Já censurou, já calou todo mundo, já desmonetizou. Já fizeram tudo pra destruírem nossas vidas. E a gente continua aqui todos os dias. Porque as tias e tios do zap querem. Porque eles querem continuar assistindo. E eles apoiam aquilo que eles gostam, por livre e espontânea vontade. É isso que atormenta a esquerda. Acharam que o Bolsonaro fora da presidência, com a Steph na cola do Bolsonaro... Seria mil anos sem direito na internet. E aí descobriram que isso não existia. Que o que financiava a gente não é o topo da pirâmide, não. Não são bilionários, não é o George Soros. Mas as tias e tios dos Zapmer, queridos. E é isso que eles bateram de frente e caíram. E tantos outros vão cair. O Dilma só está brilhando o máximo que ele pode agora, antes de se apagar eternamente. Porque está todo mundo sabendo o que está acontecendo, certo? Só para finalizar aqui, saibam o seguinte, Arthur Lira revela que Dilma ainda é fraco no Congresso, ou seja, ainda temos tempo até de dar um impeachment nele. Eu sei que as pessoas estão com medo de irem para as ruas protestarem, mas nesse nível que as coisas estão andando, não vai ser patriotas nas ruas, não. Vai ser qualquer um, vai ser uma multidão inteira, é só uma hora, essas pessoas acordarem em Malta começando. Então, a gente tem muito trabalho ainda para mostrar para vocês. Então, muito obrigado pelo seu apoio. Participem da nossa oitava rifa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.